Toda a Bíblia é comunicação De um Deus de amor, de um Deus irmãos É feliz quem crê na revelação Quem tem Deus no coração Jesus Cristo é a palavra Por imagem de Deus Pai ele é vida e verdade, a suprema caridade. Toda a Bíblia é comunicação de um Deus de amor, de um Deus irmão. É feliz quem crê na revelação, quem tem Deus no coração.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 não é maior do que o mestre. Todo discípulo bem formado será como o mestre. Por que vês tu o cisco no olho do teu irmão e não percebes a trave que há no teu próprio olho? Como podes dizer ao teu irmão, irmão, deixa-me tirar o cisco do teu olho quando tu não vês a trave no teu próprio olho? Hipócrita! Tira primeiro a trave do teu olho e então poderás enxergar bem para tirar o cisco do olho do teu irmão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O Senhor nos dirige palavras de exortação. Apenas quem ama é capaz de corrigir. Ao contrário do que muitos podem fazer, quando parecem que estão corrigindo, na verdade estão recriminando. E a estes o Senhor realmente fala com firmeza. A correção fraterna é necessária, mas é preciso que ela venha sempre com uma dose abundante de compreensão. Porque o próprio Deus, diante da ignorância de algumas pessoas, mostra a sua misericórdia, como mostrou a Paulo. Antes, Saulo, aquele que até se considerava grandioso, porque cumpria a lei e assim ensinava também, reconhece a sua pequenez. Ele vê que naquele momento em que ele se mostra altivo diante dos outros, até mesmo insultando aqueles que ele considera como inferiores ou pessoas que estavam distantes da verdadeira fé. Agora caem as escamas dos seus olhos e ele começa a ver com clareza, olha primeiramente para si. E assim, assistido, iluminado pela misericórdia de Deus, ele vai então, depois corrigir a comunidade, porque antes corrigiu a si mesmo. E é sobre isso que o evangelho de, desse dia nos fala. O Senhor nos dá vários conselhos, entre eles que é preciso olhar para aquilo que nós precisamos eliminar da nossa vida, para que depois nós tenhamos condições de ajudar as pessoas também a se libertarem caso contrário nós seremos hipócritas e antes mesmo da psicologia como uma ciência moderna mapear alguns comportamentos do ser humano entre eles vendo um mecanismo de defesa do ser humano que é a projeção o que é isso? é quando eu projeto sobre o outro aquilo que na verdade está ocultamente em mim antes da psicologia demonstrar de uma forma bem clara que muitas pessoas acabam fazendo isso julgando aos demais de coisas que elas trazem dentro delas Jesus já nos falava por meio desta parábola dessas metáforas se você quer corrigir o teu irmão Tirar o cisco do olho dele, aquilo que você acha que ele não está vendo, retira primeiro a trave do teu olho, faça um bom exame de consciência. Seja realmente dedicado nessa busca pela conversão. Do contrário, nós vamos nos irritar com muita facilidade em relação aos erros dos outros, quando nem mesmo nós buscamos a reconciliação com o próprio Deus e muito menos conosco. Pode acontecer que muitas pessoas busquem continuamente a confissão, mas não como um processo de conversão. É mais um desencargo de consciência e poderia até dizer, em alguns casos, como uma maneira de manter uma certa vaidade. Mas como assim? Não, não há busca pela confissão? Isso é positivo, não é? Alguém poderia questionar. Mas se a confissão não gerar conversão Mudança de vida qual é o uso que nós estamos fazendo deste meio sagrado desse sacramento será que é uma maneira apenas de encontrar um pouquinho de alívio momentâneo para depois a gente cair, quem sabe no mesmo erro Jesus diz para nós que dois cegos andando juntos vão cair no buraco sendo assim um cego não pode guiar outro cego então ninguém, antes de buscar também uma verdadeira conversão, pode talvez apontar o dedo para o outro. É claro que existem ensinamentos que precisam ser ditos, precisam ser transmitidos, mas antes de mais nada, precisam ser vividos. E é sobre isso que o Senhor hoje nos fala a coerência. As crianças muitas das vezes nos questionam naquela pureza delas, pelo menos na primeira infância, não é? Quando percebem que nós falamos uma coisa e fazemos outra. Verdade ou não é? Às vezes não é nem tanto em tom de acusação como que para nos desbancar. Mas elas falam, ah, mas o Senhor faz isso. Depois, quem sabe não é do pai, do avô, quem sabe um outro adulto dizer, não, você não pode fazer tal coisa. A coerência realmente salta aos olhos daqueles que vivem com transparência. Que nós possamos também buscar essa transparência diante de nós mesmos com o olhar de Deus. O olhar da misericórdia que nos penetra e nos faz enxergar também com humildade os pontos nos quais nós estamos mais caindo e os pontos que precisam de maior conversão. Do contrário, nós vamos nos enganar cada vez mais e apontar para as outras pessoas como se isso talvez escondesse da nossa própria consciência conteúdos que nós precisamos retirar da nossa vida. Retiremos a trave dos nossos olhos, mas também coloquemos as lentes da misericórdia. É preciso sim reconhecer o nosso pecado e esse é o primeiro passo, mas não é o único, porque também existem muitas pessoas que acusam-se dos próprios pecados, mas pouco fazem para se transformar e buscar a virtude. Coloquemos portanto as lentes da misericórdia para que, tal como o Senhor nos vê com a sua misericórdia, também assim nos enxerguemos, enxergando o nosso pecado, mas enxergando a possibilidade como filhos de Deus, de ser resgatados, de vivermos a virtude, de imitarmos ao nosso Senhor. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.